Bom dia, amado Ser de Luz! Que alegria estarmos juntos para mais uma conexão com a Mãe Maria. Hoje é o nosso sétimo dia do ciclo de meditações de 21 dias. Abra-se para receber as bênçãos de Mãe Maria. Enquanto se acomoda, acalmando a sua mente. Respire profundamente e relaxe todo o seu corpo e se deixe levar pela minha voz. Amado ser de luz, conecte-se com a Mãe Maria, vibrando no mesmo ritmo do coração dessa Mãe doce e gentil. Hoje vamos expandir. As vibrações a todos que você quer bem, a partir de seu coração, juntamente com Mãe Maria, potencializando exponencialmente essas vibrações. Se abra para receber o amor incondicional de Mãe Maria. Lembre-se de um momento mágico que sentiu amor. Se permita sentir este lindo amor. Agora, intencione expandir esse amor a todos que querem bem. Olhe. Nos olhos da Mãe Maria. E sinta quanta paz ela te envia através do seu olhar. Envolva-se nessa paz. Agora intencione expandir essa paz a todos os seus. Mãe Maria, te envolve em um abraço carinhoso. Deixe-se embalar neste abraço. Agora expanda essa sensação gostosa. Lembre-se, você é... Um ser de luz. Receba uma luz branca, azulada, brilhante, que vem de Mãe Maria. Visualize todo o seu ser brilhando. Agora expanda essa luz aos seus amados. Juntamente com Mãe Maria, você pode ser o amor, a paz, a alegria e a prosperidade. E pode levar tudo isso para a sua vida e a todos que fazem parte da sua realidade. Você é Deus em ação. Seja grato, seja feliz. Seja a paz e a harmonia em cada momento do seu dia. Namastê.